federalismo, que eu acho que esse é, é o ponto principal da Constituição de, de 1891, né? os poderes concedidos aos estados, antes províncias e agora estados brasileiros, a partir da figura dos seus presidentes governadores, é, isso vai, enfim, uh, ser um grande diferencial frente ao que existia no Império. Logo que foi proclamada a república, é, o Marechal Deodoro, é, estabeleceu um decreto que afirmava que o país passaria a ser uma república federativa, já um decreto inicial. Eu diria, a instituição dessa forma de governo, uma forma de governo republicana federativa, o regime presidencialista e a instituição de uma democracia liberal foram os grandes legados, são os grandes legados deixados pela Constituição de 1891 a importância de se dizer que essa Constituição o modelo dela é a Constituição norte-americana com os valores com toda uma construção histórica norte-americana da sociedade norte-americana e ela nem sequer é adaptada para a realidade brasileira há um livro muito interessante de direito constitucional do Paulo Bonavides de um ex-deputado de Andrade por sinal foi muito amigo meu e eles dizem nesse livro que essa designação de Estados Unidos do Brasil, na opinião dele e na minha também, é uma designação civil, imitação do direito constitucional norte-americano. O individualismo, a Constituição, enfim, traz essa, essa, essa característica, mas não dá condições para que as pessoas possam exercer a, a sua cidadania, os seus direitos individuais. Então, fala-se na Constituição, na democracia americana, como sendo uma democracia. Bom, uma democracia em termos grande parcela da sociedade estava à margem do processo, não só político, não era só econômico social, era político também, era alijado do direito de voto.